E acho que é uma sacada Para você produzir uma, algo que seja Profundo É você não produzir é, assim, Além de você sentar para produzir Você tem a sua hora certo? Você senta ali para seus pensamentos escreve tudo É você estar pronto Pronta e pronto para receber A influência Ou a inspiração daquilo que você está trabalhando Porque geralmente O melhor do O melhor Daquilo que você pode fazer, não vem quando você senta para fazer, vem do nada. Tem tudo um banho, você tá relaxado, alguém fala um negócio e fala que o não falou, tem tá tudo a ver com o que eu quero fazer. Alguém fala tomar piada, igual que eu faço os de preto, né? Alguém uhum. fala assim, os de preto e sujeito. Isso aí tem... Ufa, todo mundo fala, quase todo mundo fala isso sem saber. Foi uma obra que comunicou com muita gente, negros e brancos. não usava o termo não... Puta, é verdade, né? Ou se Ou é, quem se sentiu ofendido pelo termo, tipo, você seja puta. Agora isso me representa quando alguém faz vídeo pra Isso vem. vem do, do, do momento que você não tá pensando, sabe? Então, daí a lição de casa é você fazer as linhas e você ficar com o seu radar ligado o que você quer produzir. Aí, até terça que vem, o que você puder trazer de formatado, você traz. Uhum. Além da lição, se você sai uns quatro versos.